Olá, olá a todo mundo, a gente está começando mais um episódio do podcast Memórias, Saberes e Territórios Indígenas de Pernambuco. É uma realização da Coordenação de Políticas Inclusivas da Proeste do IFPE em homenagem ao Abril Indígena. Esse ano no IFPE, a Indígena, está sendo realizado por meio da divulgação de episódios do podcast, com entrevista. O tema de hoje, específico desse podcast, é desafios de atuação na temática indígena em âmbito escolar, relatos de experiências no IFPE. Meu nome é Felipe Fernandes, eu sou assessor de comunicação do IFPE e você é o mediador dessa conversa de hoje. E a gente está aqui com quatro convidados: João Paulo, que é professor de educação física do campus Garanhuns e membro do Neabir. É, Bem-vindo, João Paulo, que fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, se apresentar. É, eu sou o João, né? sou professor do Instituto Federal aqui no Campo de Araranguá e a minha trajetória, né, Felipe e demais colegas, ela vai muito tangenciada por, por uma ausência, na verdade, né? inicialmente na formação inicial, esse de situação que a gente percebe tanto. Não tem, eu não tive tanto esse acesso a uma discussão sobre a temática indígena, mas a partir do momento em que eu entro na, no IFPE para se si, enquanto professor, enquanto docente, eu percebo um movimento de encontro. Que mesmo que eu fugisse em alguns momentos, pela, por diversas demandas da prática social enquanto professor, quando eu entrei no Instituto, eu percebia que as demandas e as, que as questões relacionadas à temática vinham a mim, seja pelos estudantes, seja tudo demais mais Aí, essa formação que eu tive em educação física não me permitiu tanta coisa. Mas no IFPE eu consegui, a partir do momento em que eu entrei no NEABI e em outros, em outros espaços do próprio IFPE relacionado à a, a temática. Né? Eu sou membro do NEABI hoje, do Instituto Federal aqui no Campus Garanhuns, e a gente está fazendo esse movimento aí. Mas, João Paulo, para quem não conhece, explica um pouco o que significa o NEABI. Sim, o, o, o NEABI né, é, o, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. E a gente desenvolve não apenas os estudos pelos estudos, não é um, um, uma organização que se dá dentro do Instituto Federal voltada apenas, é, como eu posso dizer, a gente ficar desenvolvendo estudos intramuros. A gente realiza ações que se articulam entre o, o estudar, o, o desenvolvimento de, de, de eventos institucionais, de, de, de articulações dentro da própria instituição, mas ao mesmo tempo, em ações que visam trazer pessoas, trazer é, as comunidades indígenas, quilombolas e outras que se relacionam com esse recorte social das etnias para dentro da instituição. Então, por exemplo, o NEABI ele faz eventos institucionais no IFPE, como o próprio Abril Indígena, Encontro dos Povos e outros mais, mas, ao mesmo tempo, nos preocupamos no dia a dia do fazer pedagógico aqui na instituição, em fazer ações de extensão como visita a, a municípios circunvizinhos ao IFPE, No sentido de fazer o quê? É, busca ativa de estudantes. Aqui no nosso campus de Aranhões, por exemplo, nós temos esse movimento, né? A gente vai até estudantes, até comunidades quilombolas, até é, comunidades indígenas, vamos até lá é, mostramos o que é o IFP, explicamos o que é a política de cotas para eles e, em determinados contextos, é, procuramos fazer com que as dificuldades que se apresentam por parte deles em relação à estrutura social que dificulta, às vezes, do estudante ter acesso a um documento, a um transporte, seja lá o que for, para poder se inscrever no nosso vestibular, por exemplo, a gente procura, enquanto ação institucional, estar dentro desses espaços para possibilitar que essas pessoas tenham o seu direito garantido. Não se, não se, nesse caso, Felipe, colegas, os demais colegas, não se trata de um favor que a gente faz a essas pessoas. A gente está ali como sujeitos que estamos para garantir um direito, um direito, desculpa, que é garantido a eles pela Constituição. Às vezes, onde o Estado falha, o próprio Estado tem que tentar é, resolver uma situação. E aí o Instituto Federal procura, por meio do NEAB e das ações que neles estão constituídas, é, construir essa ponte, né? Que é uma ponte ainda um pouco, como eu posso dizer, que ainda está se construindo, está se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas aí com essas ações de mitigação de dificuldades, a gente procura melhorar essa relação com as pessoas. Massa, massa, João. Muito obrigado. É, Felipe Luiz, que é professor de geografia do, do Campus Belo Jardim, está aqui com a gente hoje também. Já fez parte do MeAbit, né, foi, Felipe? Seja bem-vindo. Isso, Felipe. Meu xará. É, sou professor. Estou professor há pouco tempo. É início de carreira no Campus Belo Jardim. É, fiz parte, sim, durante esse curtinho intervalo de tempo, né? Que eu estou presente no campus, que são os últimos três anos. É, nos primeiros dois anos eu fiz parte do Neabi, né, e saí no final do ano passado, é, sou nascido e criado em Pesqueira, acho isso importante, é onde está sediado aí o território Xucuru, né, que, diga-se de passagem, vem, vem antes do município, vem antes da cidade, é, tenho um parente no território, mas sou um não indígena, é, e agora, é retorno aí para o Agreste para dar aula no campus Belo Jardim, é, onde eu estou pertinho aí do município de Pesqueira. Agradeço a coordenação de políticas inclusivas, no nome de Laura, e saúdo aí os colegas Mirelle, Marcela, João Paulo, Felipe, é, vamos junto. Massa, Felipe, valeu. Quem é de lado de Pesqueira, do território chucuru é Marcela Moura também, que está aqui com a gente que é aluna concluinte da Licenciatura em Matemática lá do Campus Pesqueira, né, Marcela? E já está atuando dentro do território do teu povo. Bem-vinda, Marcela. Olá, sou Marcela, sou indígena, do dorurubá, concluinte do curso de Licenciatura em Matemática pelo IFPE Campus Pesqueira, onde dentro do IFPE a gente iniciou esse debate, essa discussão, acerca dos povos indígenas e quanto à presença deles dentro do IFPE. Então, a partir de então, é, assumi a representação dos estudantes indígenas dentro do, do campus pesqueira, do IFPE, a servir de algumas pautas que nós senti sentimos a necessidade de, de que o campo ofertasse, e posteriormente também eu ingresso no movimento estudantil, onde eu presidi o Diretório Central dos Estudantes, e posteriormente também assumi a cadeira de dissente no CONSUP. Então, a gente está aqui, né, para trazer essa discussão, e aí eu venho trazendo mais contribuições, e posteriormente irei contribuir é, nesse sentido dessas pautas e dessas lutas que a gente teve de enfrentamento dentro do IFPE. Massa, Marcela, muito obrigado. É, para quem não conhece, o CONSUP é um dos maiores, um dos principais órgãos colegiados do IFPE, que reúne técnicos, licentes, é, docentes e aposentados também, assim, é, Além de Marcela, a gente tem aqui com a gente hoje para compor essa conversa e trazer um pouco da, do relato da sua experiência, estudando também, Mirelle Stephanie, que é lá do, do Campo o curso de gestão ambiental. Bem-vinda, Mirelle. Oi, Felipe. Oi, pessoal. É, eu vim aqui mais trazer a minha experiência enquanto estudante não indígena, né? ver como esse tema tem sido abordado tanto no meu curso como no no IFPE em geral, a minha visão como, como dissente, e trazer um pouquinho também da minha experiência como intercambista pelo IFPE lá na Unibal Guarani, na Bolívia, e trazer essa questão do, do debate indígena, que foi essa internacionalização Sul-Sul, é, realizada pelo IFPE em 2019. Massa, acho que a gente vai ter... Assim, visões e lugares bem distintos aqui nessa conversa, que eu acho que tem tudo para ser bem, bem importante. Assim. Bom, pessoal, para começar, eu queria que a gente conversasse um pouco, assim, dentro dessa trajetória de vocês, a gente já ouviu um pouco do relato de João Paulo, mas eu queria entender, assim, é, de cada um aqui, como é que passa essa a relação da, da presença da temática indígena dentro da formação, né? principalmente é, Marcela, João Paulo e Felipe que se formaram é, para docência docência, né? assim, como como se ensina isso, como é, como é que está inserido o ensino para indígenas dentro dessa formação de vocês. Felipe, me conta um pouquinho aí da tua história, de como isso esteve presente. É, como teve ou como não teve também, né? Porque... Verdade, verdade. No meu processo de formação como docente, a temática... Indígena era é praticamente inexistente. Posso também pensar que no meu processo de constituição como pessoa, né, como um sujeito político, eu vou ter a percepção dessa presença indígena, sobretudo por ter nascido em pesqueira, né, Só que por um lado, é, então eu sempre pude acompanhar o, os fatos relacionados ao povo chucuru é, os conflitos entre fazendeiros e indígenas. Então, a gente acompanhava isso, eu como não indígena, morador da cidade, acompanhava isso através de notícias, geralmente distorcidas, enviesadas. É. Por outro lado, eu pude ter algumas aproximações com o território, ainda que pontuais, né? na adolescência, eu conheci a, a festa de reis, então, frequentei algumas vezes, eu acho que esse contato é, me causou alguma coisa, assim. Mas a, tu, a tua formação, ela foi em Recife? Ou ela, como, como foi, assim? Porque, assim, nascesse em Pesqueira, fosse criar em Pesqueira, mas, assim, se formou em Geografia, aonde? Isso. Então, assim, em Pesqueira, eu acho que eu con consegui compreender que o indígena é uma realidade presente, ali viva. Porém, quando eu vou para o pro IFPE, inclusive, eu estudei ainda em Pesqueira no antigo Cefete, que é IFPE, é, ensino médio. Eu tive muitos professores que... É, possibilitar para a gente uma formação crítica, no sentido de compreender as desigualdades sociais, um salve aí para a professora Rosário, inclusive, sempre presente, porém eu não tenho lembrança, já nessa formação de ensino médio, de ter é, se destigado a pensar a questão racial, ou mesmo a questão étnica, de pensar a presença indígena ali dentro daquele F ou a ausência né, daquele antigo Cefete, no caso, e aí na graduação mestrado e doutorado em geografia na UFPE, a mesma coisa, não foi ofertado nenhum espaço para pensar essa questão. Uma exceção, assim uma visita é uma excursão do curso para visita de Serra Negra e Florestas, indígenas pipimpães. Foi interesse, interesse, uma experiência muito interessante, porém muito pontual. Né? E aí, as leituras da universidade, entendo como leituras de mundo e de textos com um viés é, eurocêntrico-colonialista. É, e aí, a gente já está falando de um período que já existia a lei 10.639, né, de 2003, no meu mestrado, já existia a lei 11.645, né? Então, a primeira... Vai... Um o que são essas leis aí, para a gente entender. A primeira que eu citei vai citar a obrigatoriedade da presença né, do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. E a segunda... De 2008, vai incluir aí o termo indígena. Então, essas leis já é, existiam. Obrigavam a presença dessa temática na prática docente. E durante a tua formação, tu tinha essa consciência de que isso não estava presente, ou isso tu adquiriu depois? Assim, como foi é que tu começou a perceber que aquela realidade lá que tu conhecia de pesqueira, mesmo que de uma maneira familiar, assim, como é que tu começou a perceber que isso não estava incluído na perspectiva de formação docente que você estava realizando? Então, para ser sincero, eu, é, para mim, isso passou batido. Eu segui, posso dizer aí que segui o, o rumo do curso, e só no final do doutorado, e aí por um caminho interessante, que já foi o contato aí com o universo da capoeira, especialmente da capoeira angola, é que eu vou, assim, meio que voltar os olhos e o corpo também, e, é, e pisar em, em, em espaços, é, de manifestações da, da cultura negra, principalmente, e por tabela, depois, da, da, do universo indígena. É, é aí que eu vou começar a frequentar né, os, os terreiros de capoeira, de, de coco, vou passar a voltar aí nas assembleias indígenas chucuru. Então, foi, foi esse o meu caminho, se é que eu posso falar aí de uma formação, ela é recente nesse sentido, e ela é por esses caminhos ela não vem aí do caminho é, acadêmico Entendi, entendi, isso é interessante e assim é, eu queria muito ouvir também como é que é essa essa trajetória como é que é essa, essa presença desse desse ensino indígena na trajetória de Marcela é, que acho que é um contraponto interessante que você falou não só pelo por ela, por ela estar no campo de pesqueira né mas por ela por ela ser uma estudante indígena no campo de pesqueira que é uma cidade com a presença for, com a presença forte assim né do, dos povos chucurus e numa graduação de licenciatura dentro desse espaço. assim, Como é como é que isso apareceu na tua trajetória, Marcela? Existia uma preocupação de se, de se falar especificamente sobre a temática indígena, sobre o ensino para os povos indígenas? Então, minha trajetória acadêmica, eu estudei quase a vida inteira dentro do território. Então, dentro do território, nós temos a educação escolar específica e diferenciada indígena onde a gente aprende os conteúdos determinados pela base nacional, mas também os professores eles fazem essa mediação com os costumes, com a cultura, com a tradição. Os conteúdos eles estão interligados. E aí, quando eu vou para o Instituto Federal fazer o curso de licenciatura em matemática com o objetivo de retornar para o território para atuar, tendo em vista a necessidade que tínhamos de professores, principalmente de matemática, de professores indígenas, né? E aí eu me deparo com uma realidade que foge totalmente do que eu tinha como objetivo. É, o curso de matemática, ele é, é exata, né? Então, assim, temos muitas cadeiras de cálculo e as poucas cadeiras que nós temos pedagógicas, didáticas, elas nenhuma trazem a temática, não só indígena, mas de povos tradicionais no geral. A gente vê a questão de educação, educação de avaliação, de metodologia, mas de uma forma muito superficial, como se fosse uma receita de bolo e que fosse funcionar em todos os lugares. Então, assim, isso também serve um pouco como desmotivação, porque quando a gente vai para a sala de aula, a realidade é outra, né? E a partir daí, é, a gente começa né, essa discussão, como eu falei anteriormente no IEF. Primeiro que o IEF notasse a gente, e a gente tinha um número grande de estudantes dentro do campus, e a gente, a início, começou a se mobilizar em relação à Bolsa Permanência do MEC, que é a, uma bolsa que ela é oferecida para indígenas e quilombolas nas instituições federais de ensino superior. E a gente tinha inquietação de por é que o IF não fazia o pagamento dessa bolsa. A gente conhecia, tinha parentes né, que estavam nas universidades federais e fazia o pagamento. E aí a gente começou essa discussão, a início, e também era um período que, por ter muitos indígenas chegando no campus, se tinha também muita questão do preconceito. Porque não só nos cursos superiores, mas a gente tinha muitos estudantes também do, nos cursos técnicos, né, de nível médio. E aí foi quando, através da, do Neabi, que a gente iniciou essa discussão, onde o Neabi no, nos convidou para uma reunião e perguntou é, como a gente estava se sentindo no campus e o que achava que seria preciso para melhorar a nossa convivência dentro do campus e aí a gente trouxe a inquietação da bolsa e também essa inquietação do, do preconceito e como forma de, de sugestão a gente propôs a realização de um evento né? inclusive o Abre Indígena ele é fruto desse primeiro evento que a gente fez lá em 2016 em Pesqueira, que foi um seminário, a gente realizou em relação junto com o Neabi e com a COPPE a extensão, enfim, se juntou todo mundo aqui A gente conseguiu fazer esse evento Onde a gente exibiu o documentário A gente fez exposição fotográfica A gente fez oficina de artes A gente fez roda de conversa E a partir daí se inicia esse diálogo né, com, com o Instituto nesse sentido no, A gente conseguiu assim, avanços é, nesse sentido Mas em relação à questão de, da experiência acadêmica Principalmente voltada para o meu curso Infelizmente não não tivemos é, nenhum avanço. Acredito que terias, teríamos tido um avanço se pelo menos nós tivéssemos conseguido é, a inserção, por exemplo, de uma disciplina é, que abordasse a temática. Ou pelo menos que tivesse na emenda de algumas dessas disciplinas a, a abordagem da temática. Mas aí durante toda a minha graduação eu não tive nenhuma experiência nesse sentido. É, despertei para a pesquisa também dentro do Instituto. Mas aí iniciei no sentido de matemática pura e comecei a ir para eventos, a apresentar trabalhos. E aí eu percebi em um dos eventos que não adiantava eu estar em para um evento, apresentar um trabalho sobre matemática e eu não estar falando sobre o meu povo. Já que eu chegava, estava em uma instituição de ensino superior, fazendo um curso de licenciatura. E em nenhum momento o curso trazia uma abordagem, de alguma forma eu precisava fazer alguma coisa. E aí, sempre que a gente vai para a parte de pesquisa, tem muita gente não indígena falando sobre a realidade dos povos indígenas. E aí, isso é uma coisa que me deixava um pouco inquieta, porque eu achava pesquisa sobre o meu povo com informações distorcidas, com inverdades. E isso, assim, sendo apresentado em evento, o pessoal ganhando prêmio para isso. E aí, eu comecei a despertar para a pesquisa e eu disse, eu preciso pesquisar sobre o meu povo. E aí é quando eu consigo, começo a, a escrever sobre a minha prática em sala de aula, sobre a forma que eu ensinava a matemática, sobre a forma que a matemática estava interligada com os costumes, com a tradição do povo, com o convívio na comunidade, e comecei a transformar em artigo. E eu tinha dificuldade até para encontrar orientador dentro do campus para escrever, porque normalmente os professores diziam, muitos diziam que já estavam sobrecarregados, outros diziam que não tinham habilidade com matemática, e sempre tem uma desculpa. Então, assim, muitas vezes, para ir para evento, para estar tá escrevendo, eu peguei é, orientador de fora do campus. Quando era preciso no evento ter orientador, eu cheguei a pegar orientadores que não eram do campus, para mim estar tá escrevendo, para mim estar tá indo para evento. Também tive outra experiência que eu tentei, é, cogitei né, com o professor a possibilidade de realizar um pibex um uma extensão dentro do território na área da educação, e não consegui, mesmo eu trazendo uma proposta para ele, dando ideia, dizendo que estava ali para apoiar no sentido do que ele precisasse, entendendo que, de fato, ele não tinha o domínio com a temática, mas também não consegui. Então, assim, isso foi um pouco muito constrangedor para mim dentro do curso, mas, mesmo assim, eu não desisti e continuei. E, assim, na, na questão da pesquisa, depois que, que despertei, sempre seguia, fui para vários eventos, tinham artigos publicados... Resumos, estava sempre levando a temática nesse sentido. Então, Nossa. assim, nesse, nesse sentido, dentro do IF, é muito carente Nesse, em relação à temática. E aí a gente percebe é, que depois de tudo isso, né, o IFPE, no geral, depois de Pesqueira, acho que brotou aí, depois Guaranhos também é um campus muito presente, inclusive já participei de evento lá com o João Paulo, com a Edivânia a gente começa a despertar, mas acho que a gente tem muito ainda para avançar dentro do, do Instituto nesse sentido. Dando a tua trajetória, primeiro eu entender entender assim, qual foi o ano exatamente que tu entrou na licenciatura, Marcela? Eu entrei na licenciatura em 2014, no segundo semestre. Entendi. E de 2014 para cá, assim, tu é, na, nessa licenciatura, tu teve colegas indígenas também, assim, vindo de territórios, como é era, em sala de aula, assim, essa, essa troca de experiências. Você sempre foi a única indígena. Me fala um pouco sobre, sobre essa relação. Porque tu fala que existia dentro do campus, cresceu o número de indígenas no período que você estava lá, né? E aí, vocês começaram a reivindicar, e a presença de vocês foi provocando certas mudanças. Mas, especificamente, na, na, na tua sala de aula, assim, entre os teus colegas. Então, na minha sala, tinha eu e outra colega, que era do território, só que ela acabou desistindo do curso, acabou não se identificando, então na minha turma oficial é, só tinha eu, acabou restando só eu, depois da desistência dessa sendo que aí eu reprovei algumas cadeiras ao percorrer do curso que eram pré-requisitos e acabei pagando né, em outras turmas que tinha já um número maior de, de indígenas, e aí assim, a gente sempre conversava, sempre dialogava, mas eu sentia e sinto assim que alguns estudantes eles não parecem não se incomodar com esse fato de, de não ter uma temática. Tanto é que é assim, nessa parte da pesquisa eu sempre procurava motivar eles a escrever sobre o específico. Porque dentro do território é muito aberto. Então, assim eu tinha facilidade porque eu já atuava como professora, então era mais fácil. Mas várias vezes assim, eu disse, oh, vamos fazer uma experiência, eu ofereci a minha sala de aula vamos fazer estágio dentro do território e, assim, muitos parecem não estarem não preocupados com isso. Tanto é que, tipo, por exemplo, eu apresentei TCC e eu fiz questão de falar sobre o meu povo. Para mim não fazia sentido eu concluir o curso e repetir uma coisa que já existe. Eu sofri muito, primeiro, para arrumar orientador, sofri muito durante a pesquisa, durante tudo. Escrevi TCC praticamente sozinha nessa, nessa pandemia mas falei, e aí eu vejo outros colegas que estão fazendo sobre um tema de matemática pura e assim, tanta coisa boa para pesquisar no território, então assim, às vezes eu até me entristeço com isso, porque sempre motivo, quando tinha evento sempre chamava, ó, oh, vamos, eu ajudo e tal, mas eu não sinto assim, essa, essa preocupação por parte da maioria. Tem um ou outro que, que tipo, está também nessa caminhada semelhante à minha, mas no geral eu não percebo isso, sabe? Entendi. E me diz uma coisa, tu falou no começo que, inclusive, a tua colega desistiu, né, porque não era o que ela esperava. Eu queria entender o que é que tu acha que, que poderia ter no curso que seria interessante e acrescentaria na sua prática lá no território, assim. O que é que, o que, é que ficou faltando nesse percurso que tu acha de formação docente? É, eu acredito que, assim, por ser um curso de licenciatura... Eu esperava algo mais dinâmico, digamos. Não só em relação à temática, mas em relação ao geral. Eu fiz o normal médio também, né? Que é o antigo magistério. Então, assim, eu tinha essa visão, assim. Porque o curso do, do, do normal médio, ele tinha muito essa visão de lhe preparar para a questão de, de sala de aula, de diferentes metodologias e tudo mais. E aí, eu esperava isso do curso. Nesse sentido de... De preparar de fato para a sala de aula E aí é um curso que Ele é muito mais, foca muito mais Nas cadeiras de, de matemática pura Do que na questão Didática, pedagógica Então a primeira coisa é isso E aí por exemplo Tem alguns momentos que eu acho que, que dava para os professores Citarem é, a questão da temática Indígena, mas Não sei assim o motivo do porquê não, não citarem, por exemplo Eu tive duas cadeiras que falavam que era Sobre as leis da educação. Então, foram dois períodos, estudando LDB, estudando base nacional, estudando projeto político, e em nenhum momento a questão da educação escolar indígena ela foi citada. Nem, por exemplo, assim na, na LDB dizer que tem lá um artigo falando, é, de repente, eu Sim. relatar. Por, por exemplo, poderia citar o, o artigo e eu poderia, por exemplo, relatar a experiência dentro do território, como acontecia de fato, se acontecia, como se dava. Nesse sentido, assim, é, acho que são coisas que são possíveis fazer dentro das próprias disciplinas que já existem, dentro das prós, próprias discussões e que muitas vezes é deixado de lado. Entendi. Ô, João, tu comentou que na, na tua trajetória também existia uma, uma ausência, né, assim, da, da, da temática indígena na tua formação um professor de Educação Física e eu queria entender na tua prática lá no, no Campo de Garanhuns como foi que tu começou a perceber que existia um déficit aí, que tinha alguma coisa que não que não tinha sido passado nessa formação e que você precisava correr atrás assim, na relação com o ensino para indígenas. É, é, Felipe e, e demais colegas, é, tem uma coisa que é muito importante, que o Felipe, o outro o colega Felipe também falou, né que a Marcela também trouxe, que diz respeito a essa ausência de relação entre a formação inicial e o mundo concreto das pessoas. Eu me formei, como você disse aí, né, e como eu tinha afirmado anteriormente, na Universidade de Pernambuco, lá no Recife, eu não sou indígena, eu cresci apartado de qualquer discussão a esse respeito, e também, na universidade, eu não tive acesso a isso. Eu sou mestre em Educação Física, e a primeira vez que eu tive uma disciplina cuja discussão, procurava tratar minimamente sobre uma relação de educação física com as questões relacionadas às temáticas indígenas, ainda que de forma atravessada, foi no mestrado, uma disciplina chamada jogo e cultura. Antes disso, eu tinha uma ou outra aula é, com uma professora que, inclusive, participou de um encontro de povos indígenas lá no campus Pesqueira, que foi a professora Vânia Fialho, né, que é uma antropóloga muito importante no nosso estado de Pernambuco, e que ela sempre foi muito ferrenha na discussão dos povos indígenas. Mas eu já percebia isso que Marcela fala na matemática, isso que o Felipe fala na geografia, eu também experimentei na educação física. Não se tinha uma discussão... É, a respeito dos povos indígenas e de outros povos, ainda aqui na discussão sobre as questões da legalidade. Não se abordava essa questão. Então, eu, eu me formei de maneira alheia a qualquer situação. Aí, quando você me pergunta se, é, como é que o IFPM me despertou para essas situações, foi tanto em função do, do lugar institucional que o Instituto Federal de Pernambuco ocupa, né? é? Marcela falou aí do, das ações do Campos Garanhões e também das ações do Campos pesqueira, mas a gente vai saber que é uma preocupação institucional geral nesse movimento de, de analisar como a gente pode, enquanto instituição, não fazer uma inclusão pela, pela inclusão, mas se aproximar de onde o Brasil se constitui. O Brasil não é constituído apenas por aquelas pessoas que a gente vai tratar como pessoas da cidade. A gente vai tratar, tem que entender o lugar do Brasil concreto, então, o Instituto Federal acabou me empurrando para isso. É, Felipe, eu também fui empurrado muito porque aqui em Garanhuns, infelizmente, nós temos um, um cenário de preconceito contra povos originários. Um cenário de preconceito explícito, que é, que é disfarçado de brincadeira. Né? Por muitas vezes, eu lidei aqui no campo de Garanhuns com estudantes minimizando né, o lugar do outro, fazendo piada com o colega. E na hora de fazer uma piada... É, Apenas a ah, título de ilustração. Um menino chamou de feio, o outro olha para ele e diz, ah, cala a boca, seu indígena. Isso uma vez gerou um problema sério comigo, porque eu peguei o menino pelo braço, levei ele na CAI, disse que isso era inadmissível. Aí o menino, mas ele aceita, se ele aceita, o problema não é, não é dele. O problema é meu e o problema é seu também, porque você está fazendo isso. Se ele aceita, é porque a instituição aceita, mas eu não aceito. Então, a gente vai ter que resolver. Isso Gera um é uma revolução enorme para cima de mim. Mas, ao mesmo tempo, abriu a minha cabeça para a necessidade de... Se, ainda que o Instituto Federal seja uma instituição preocupada, ainda que a gente tenha pessoas como a Edivânia, que é uma indigenista dentro do campus e que se preocupa tanto com essas ações. E se, ainda nesse contexto, a gente observa esse tipo de situação, é porque a educação do Instituto Federal de Pernambuco, por mais que se proponha uma educação libertadora, e uma educação propositiva para entender esse lugar do Brasil real a gente ainda falta com algumas coisas a gente ainda minimiza muitas coisas aí eu tentei eu tenho tentado sabe nesse movimento de diante de da percepção de como os estudantes ainda naturalizam tanta coisa tentar tratar né os conteúdos na educação física eu não eu não vou eu tenho que ser real com vocês aqui eu não faço um, um tratamento contínuo das questões eu procuro fazer com que o estudante entenda o lugar da disciplina, da educação física, como parte de, como parte de um, de um arcabouço teórico que fará com que o estudante possa entender o lugar da vida humana. E isso perpassa por entendimento do lugar dos povos originários, né, os indígenas, os afro-brasileiros e, e, toda, e toda aquilo a massa populacional que compõe o Brasil em etnias. E, ao mesmo tempo, como a educação física poderá Permitir com que você desenvolva um conhecimento que possibilitará com que você observe os outros seres humanos e a vida em sociedade, para além de uma dimensão, como a Marcela falou aí, tecnicista. Apenas olhando o lugar da educação física isolado. Não, isso não dá. A gente não pode tratar um, um conteúdo, um conhecimento de uma disciplina de forma isolada. Toda e qualquer disciplina na escola só se justifica à medida em que a gente propõe que o seu conhecimento tem uma visão de conjunto sobre as coisas da sociedade. Então a gente procura fazer esse tratamento, né? Mas isso se deu, eu posso dizer a você, Felipe, depois da minha formação, foi a força, porque se fosse pela por aquilo que eu aprendi na minha formação inicial apenas, eu não daria conta. E assim, como como conseguir é, garantir, João, que a perspectiva, né? A perspectiva indígena dos povos originários, ela esteja presente nessa nessa visão de mundo na prática ali dentro da da cadeira, né, dentro do, do ensino, dentro da disciplina que você está dando, já que não houve essa formação prévia, assim, como é que como é que, que se faz, assim, minha pergunta é como é que se faz para conseguir suprir esse déficit, tá entendendo? É, através da escuta com o estudante, como é que como é que se deu esse processo que você falou que foi a força, diz assim, e como é que se dá na prática da sala de aula essa introdução de, dessa dessa perspectiva? Então, Felipe, é se deu em momentos como esse que a gente está tendo agora. Eu, eu, Como você falou, na escuta, né? eu vejo uma estudante como Marcela, uma estudante brilhante, uma estudante que se preocupa em, em com a causa dela, que reclama com muita razão o esquecimento e o apagamento da, da, das populações é, indígenas no, no Brasil, e aí traz a realidade dela de pesquisa. Eu vejo muitos estudantes indígenas no campus também afirmando esse esquecimento. E aí, o que é que eu faço, Felipe? É, no começo, é muita tentativa e erro. Infelizmente, é isso. Porque a falta de uma formação qualificada para você poder abordar as questões, por mais que tenha a questão legal, por mais que haja o documento, você, pela falta de um de um movimento inicial que faça com que você se sensibilize para a análise mais aprofundada sobre as questões, faz com que você dê umas patinadas. Mas aí eu tenho tentado né, estudar, fazer leitura de artigos, pegar artigos que, dentro da educação física, discutem, por exemplo, questões do, do, do tradicional, dos jogos tradicionais. E aí uma parte da educação física, é muito importante para entender isso, que é a temática do jogo, porque nós temos jogos tradicionais e jogos autóctones, que são duas formas de compreensão que se relacionam tanto com a temporalidade quanto com a raiz cultural de determinadas situações. E aí eu faço uma discussão com os estudantes para que a gente possa encurtar a resposta é, a respeito da questão que você disse. Mas como tratar isso? A gente procura tratar de forma lúdica, mas sem ser desrespeitoso. Por exemplo, eu abordo a questão. O que é identidade para você? Identidade é, é, é o que lhe constitui. E o que é o lugar, por exemplo, do branco em relação ao não branco? Porque vocês sabem que existem isso, né, pessoal? Aí eu explico para os estudantes como a gente pode, a partir do jogo, do jogo e da diversão, é, entender a forma como é, a população indígena, a população quilombola e outras é, entendem o lugar da ludicidade enquanto expressão da sua cultura. Uma situação que acontece, que eu mostro muito para eles quando eu estou tratando essa situação, são os Jogos Mundiais Indígenas, que acontece que até o governo Lula e o governo Dilma, principalmente, tinham um investimento muito grande naquilo. Há uma controvérsia entre alguns povos indígenas que eu via, já no tempo da minha graduação, uma vez ou outra, que se dizia que muito ali era encenação, mas muito também tinha uma coisa importante. E aí eles conseguiam perceber as diferenças na forma. Os estudantes aqui no de nos Garanhuns, conseguiam compreender a diferença entre a forma como nós, não indígenas, lidamos com a ludicidade, como lidamos com a competição em relação a esses povos. Em relação à forma como esses povos, não apenas do Brasil, tratam a questão do, do, daquele momento como um momento de consagração da unidade entre seres humanos que, na sua diferença, conseguem compreender a relação entre um e outro enquanto povo, o respeito entre si, a dimensão do, da diversão e da competição como algo para além de eu quero destruir você. Não, não se trata disso. Eu só jogo se você estiver junto comigo. Então, uma relação de respeito entre um e outro, sem idealizações. As pessoas jogam nos jogos de mundiais indígenas, o cara vem da Nova Zelândia para disputar aqui, não é para perder, mas ele também vem aqui para discutir o que é ser um povo maori lá no, na Nova Zelândia, Discu discutir a noção que o povo branco tem a respeito de um aborígene. Então, eles têm que a gente tem que fazer essa discussão com os estudantes, inclusive para eles entenderem que não é apenas no Brasil... Que existem povos indígenas, o que muitas vezes, eu acho que eu já vi Marcela falar sobre isso em rede social, que a gente pega, olha para todo mundo e chama de índio. Não tem um índio. A gente tem diversas etnias no Brasil, eu não sei falar sobre isso, mas a gente percebe, um olhar com um pouquinho de mais de boa vontade, a gente consegue perceber que só no Brasil a gente tem diversas centenas de, de, de etnias indígenas. Então, imagina no mundo. Então tem estudante que não consegue perceber que nos Estados Unidos existem indígenas. Isso é muito claro. Então, a gente tem que fazer com que o estudante possa entender que a causa indígena não é uma causa apenas nossa, que no nosso contexto se faz presente, mas que toda a humanidade também tem e que existem problemas históricos na constituição dessa identidade. Então, nós temos o um papel central nesse contexto. E aí, nesse momento de pandemia, né, em que a gente vê o povo indígena sendo massacrado de forma muito pesada nesse contexto da pandemia do Covid-19, aí que se faz mais presente ainda. E aí que a gente acaba tratando um pouco mais, com um pouco mais de tempo pedagógico para falar, aborda com, com, com diversos pontos de vista, faz com que eles possam refletir a respeito do assunto. Eu não sei se, se consegui responder a sua pergunta, mas se for o caso, a gente traz mais pontos aí para você. Não, era bem isso mesmo que eu estava procurando entender, assim, tentar visualizar como é, que, como é que acontecia essa inserção da, da perspectiva na prática. Assim. E aí tu falou uma coisa muito interessante que eu achei que é, essa, que é uma questão de tentativa e erro. Né? Como não existe essa, essa formação, né? não existe uma preocupação com isso da maneira geral na formação docente, acaba que as coisas vão se dando na prática. E aí eu queria entender na tua prática, Felipe, assim, de sala de aula também, o que é que já teve de experiência nesse sentido, como é que tu costuma trabalhar essa temática? Eu acho que fica essa pergunta sempre, né, como virar esse jogo da nossa formação, né, do, das ausências da nossa formação. E aí eu quero dizer que a minha, essa minha curta experiência, ela é com, especialmente com estudantes de ensino médio, né, e especialmente com os primeiros anos. Então, eu concentrei minhas aulas, eu tive nos últimos anos aí 11 turmas de é, primeiros anos, que é um conteúdo que é muito voltado para os ambientes naturais, para os processos naturais, para os impactos ambientais. E no livro didático, dos materiais que a gente tem disponíveis oficialmente, há uma ausência dos sujeitos que produzem essas naturezas. E há uma ausência maior ainda do aparecimento do sujeito indígena. Então, o que é que eu me pergunto quando eu estou diante de uma situação dessa? Eu Primeiro que eu tenho que estudar. Se eu, né, eu não tenho mais desculpa de, para não estudar. E aí eu me pergunto, né, onde é que estão as geografias indígenas? É por, é por esse caminho que eu tento ir. Né? E aí eu vou descobrindo, e vou apresentando, e vou discutindo com os estudantes. E aí eu vou percebendo, por exemplo, que os povos indígenas, historicamente, é, para a gente sair daquela noção do, do indígena como o bom selvagem que vivia num paraíso de uma natureza intocada, eu começo a perceber é, que o indígena ele é um, sempre foi um grande produtor de espaço, produtor de floresta, produtor de relevo, então aí tem é, os grandes terraços, os dutos que eram produzidos pelos povos andinos, a floresta amazônica e o, a Mata Atlântica pré-coloniais, elas já são fruto de uma intensa ação indígena, ação milenar. É... Os indígenas produzem solo, a terra preta de índio é um dos solos mais férteis que a gente tem conhecimento no mundo inteiro, ele é estudado pela Embrapa, tentativa de reproduzir esse solo, ele está lá amplamente é, presente na Amazônia, é um solo indígena, numa região de solos pobres. É, e é um dos solos mais férteis, e por aí vai, e aí eu acho que eu penso assim, visibilizar né, essas geografias, é, mostrar que essa, essa intensação indígena, ela resultava numa é, preservação da integridade dos ecossistemas, então, é um pouco isso, sabe? E, assim, nomear também, Felipe. Eu acho que nomear é muito importante, porque, às vezes, a gente vê alguns nomes, né? Parece que essas coisas que eu estou falando são coisas do passado. Sendo que, quando a gente vê alguns nomes, agroecologia, permacultura, agrofloresta, eu posso chamar isso de agricultura de índio, eu posso chamar isso de agricultura de caboclo, de agricultura de quilombo, é, como o quilombola Nego Bispo, ele traz. Então, é presente isso, é o seminário de agroecologia que a gente está fazendo, que a gente tem que é, é, dizer que a gente está falando de uma agricultura indígena, seja feita dentro ou fora do, desse território, mas temos que colocar aí o, essa questão indígena como uma questão presente e futuro, né? o indígena é presente e é futuro. É, e aí, assim, tem, tem outros exemplos, né, é, quando eu falar da evolução do planeta Terra, tá lá no livro didático isso. E aí o livro vai trazer a ideia do Big Bang, é, a ideia dessa formação de bilhões de anos. Só que a gente tem que entender que nossos estudantes eles estão ali com uma tradição é, cristã em sua maioria, né? Uma tradição que vai muitas vezes contrastar isso que tá tá vendo ali é, essa essa visão científica com as suas crenças. É, criacionistas, cristãs, e aí, sabendo disso, um exemplo que eu achei muito interessante, que tem funcionado ao, ao longo dos anos, é, por exemplo, é, se eles têm essa visão de que o mundo foi criado em sete dias, é, eu vou levar uma cosmovisão yorubá também, eu vou levar uma cosmovisão tupi, ou de outros indígenas, né, é, norte-americanos, e aí, é, botando isso no meio, provocando mesmo né, de que existem várias narrativas, né, além da narrativa científica e da narrativa cristã, isso dá uma discussão bem interessante sobre essa pluralidade de visões de mundo, sobre conhecimento científico e crenças religiosas, né, visões transcendentais, sobre a possibilidade de convivência entre esses conhecimentos. É, enfim, eu tenho falado muito assim, meu, meus estudantes... Né, são sobretudo estudantes não indígenas, né? No campus Belo Jardim, a tá, a gente não tem um cenário de quem são os estudantes indígenas. Então isso é, já é uma coisa que falta. Aí eu fico pensando quando Marcela traz essas essas demandas dela, eu fico pensando que muito provavelmente eu eu, eu tô nesse conjunto de professores que não conseguiria atender as demandas dela, porque é uma questão até questão bem estrutural isso que Marcela traz. A gente não tem professores indígenas, né? Essa minha experiência está focada aí nesse conjunto de estudantes de ensino médio, maioria não indígenas, embora eu tenha ciência também que tem indígena aí que a gente desconhece. Tem, tem estudante que mora no bairro Chucuru de Pesqueira, e que eu não vou saber que esse, indígena é, é, que esse estudante é, é necessariamente indígena. É, precisa, eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido, do próprio conhecimento desse cenário para campes como o nosso, Belo Jardim, que não é pesqueira, nem é garanhuns, né? em termos de população de estudantes indígenas. É... Outra experiência, Felipe, que eu tenho pensado assim, é trazer as vozes indígenas. Não é da voz indígena, não é disso que eu estou falando. É trazer a escuta, compartilhar essa escuta desses povos e pessoas indígenas que estão falando aí há muito tempo e que tem muito material acessível. Se eu quero falar dos sentidos da natureza, de Davi Kopenhawa, de cacique Raoni, de Cacique Chicão, de Dona Zenilda, é, sobre qualquer tema, na verdade, a gente pode trazer essas pessoas. É, tem uma, uma das aulas que eu é, trago a fala de uma senadora do PSL, que ela questiona porque os indígenas são miseráveis, se eles têm 13% das terras, enquanto a agricultura, no caso do agronegócio, só tem 7%. E aí eu coloco essa fala, interrompo no final da fala dela e começo um debate. E aí o tem alguns estudantes que vão se seduzir por essa ideia que ela apresentou, de que é preciso integrar o índio, o indígena, para tirá-lo da miséria, e outra parte vai começar a perceber as falácias desse discurso, vai questionar se 13% é muito mesmo, se os indígenas antes tinham 100%, e se tem muitos indígenas que estão sem seu território, demarcado, estão na beira da estrada, então, isso possibilita essa discussão, sabe? E quando a gente termina essa discussão, eu coloco a fala de Sônia Guajajara, respondendo a esse discurso, e aí é uma aula, né? É uma aula, ela destrói, é uma... E eu acho que é um, é um caminho da sensibilização. Se esses estudantes não percebem a presença indígena e não escutam as vozes indígenas, eu acho que esse é um caminho para essa escuta. Né? A inteligência de Sônia Guajajara, de todas essas pessoas que eu sentei, ela é inegável. Então, você escutando... Você vai se, se seduzir por aquela fala. Você vai se convencer do que está sendo dito. Massa, que massa. Muito, muito interessante. Mesmo. Assim, ouvindo vocês, eu fico pensando que que a questão ela meio que ela toma dois rumos. Assim, ela se divide um pouco em duas questões. Uma é primeiro como a gente como a gente abraça, como enquanto estruturalmente, né, o ensino público ele abraça os indígenas. Como é que ele insere isso, insere essa cultura, e insere ele quanto sujeito, ali mesmo, quando presença, quanto aluno, né? E também, o outro lado dessa questão é como a, a cultura e a perspectiva indígena, ela vai repassar e atravessar todo o conhecimento que é repassado ali, né? Seja para indígenas quanto para não indígenas também, né? Para todo tipo de estudante. Vai estar na base da formação daquela instituição. E aí, nesse sentido, eu fico curioso para escutar a Mirelle, assim, a partir dessa perspectiva de estudante não indígena, como isso é presente ou não dentro da, da, da trajetória dela no IEF. Principalmente, assim queria ouvir um pouco também dessa sua experiência no intercâmbio, Mirelle. É, se existia alguma diferença dentro dessa da, dessa base de conhecimento, se era mais atravessado ou não pelas questões indígenas. Sabendo assim né que a Universidade Guarani tem um foco maior nisso. Bom... Assim, em relação à minha trajetória dentro do, do IFPE, eu fui muito feliz em ter disciplinas que abordavam a temática indígena na sua ementa. Eu, tinha, eu te, tenho, e, tenho e tive professores muito comprometi, comprometidos com essa, com essa temática, a exemplo do professor Marcos Valença, professor Nielso, professor A que vem trazendo e vem discutindo essa essa temática indígena e vem abrindo nossos olhos para para essa questão da luta, do movimento, é, dos direitos e, e tudo mais. É, como o meu curso ele é de gestão ambiental, ele é um curso tecnólogo, inicialmente você pode pensar que, diferente da licenciatura de... De Marcela, a gente não tem uma prática docente e tudo mais, então a gente não teria certas disciplinas pedagógicas em nosso curso. Sendo que nós trabalhamos também com educação ambiental, educação no campo. Então, a gente acaba tendo o segundo módulo todo voltado para educação. Então, nesse módulo, a gente teve tanto a disciplina de processo, procedimentos pedagógicos, a gente teve também a disciplina de estratégias de educação ambiental. Tivemos o um projeto interdisciplinar de educação ambiental. Então, nessas disciplinas, os professores eles sempre articulam outros, outros temas que não são muito debatidos é, pelo, pela educação mais formal, engessada e etc. Então, os professores eles vêm trazendo outras epistemologias, outras cosmovisões, outros outras populações que podem ser atendidas pela educação ambiental e vem trazendo essas outras metodologias, metodologias mais ativas para trabalhar com essas populações específicas. Então, a gente vem trabalhando, vem estudando é, procedimentos interdisciplinares, procedimentos transdisciplinares, para estar tá passando a questão da educação ambiental e está se embasando também no nos povos indígenas, nos povos perombolas, nessas populações tradicionais que são expertos em educação ambiental, digamos assim, porque é, é algo que eu acho bastante interessante, é que não basta você estar tá passando conhecimento ocidental para os estudantes, mas você também está buscando bases de outros tipos de conhecimentos, de outras epistemologias para estar tá passando também, e eu sou muito grata aos professores por isso, onde a gente vem estar tá buscando esses povos, esses conhecimentos e está alinhando, está fazendo essa conversa entre o que é tradicional e o que é científico, e está, a partir disso, produzindo um novo tipo de conhecimento. E é isso que eu posso estar tá observando com esses professores dentro do meu curso. E eu sou muito grata a eles a isso. É, foi estimulado também, assim, dentro do curso de gestão ambiental, a participar de alguns eventos que o IFPL, ele vem, vem promovendo, a exemplo do próprio Abril Indígena, a exemplo do Seminário de Agroecologia, em 2019, aconteceu lá em Território Xucuru. Eu tive o prazer de, de participar, de conhecer, assim, né? Inicialmente. E, para mim, foi muito foi muito gratificante. Porque é algo que faltou em minha formação anterior. Eu sou assistente social, de primeira formação. E que, nessa, segu e que nessa segunda formação, dentro do IFPE, eu tive a chance de debater temas que... Deveriam ter sido debatidos antes da minha primeira graduação, mas que não foram. E o IFPE é muito, muito compromissado nesse sentido. É, são passos que estão sendo dados, como, como a própria Marcela disse, como os demais, os demais participantes disseram. São passos que o IFPE está dando em direção a uma educação mais justa, mais equitativa, e que alcance não só os estudantes é, do centro do Recife, que não alcance somente... Aquele velho conhecimento ocidental, formal, mas que também vem a, alcançando outros conhecimentos e que o IFPE vem absorvendo isso também. Porque não basta o IFPE se, se posicionar como uma universidade que passa somente um conhecimento branco ocidental é, engessado. É preciso que o IFPE também se comprometa com esses, com esses povos que são a base da nossa sociedade, né? É, em relação a isso, em 2019, o IFPE ele, ele promoveu o intercâmbio para a Bolívia, na Universidade Indígena Boliviana, a Unibol Guarani. É, eu participei da seleção, é, felizmente, eu fui, fui agraciada com essa, com essa oportunidade. E eu fui para a Unibol Guarani, passei dois meses lá na universidade, é, Dentro da comunidade indígena E para mim foi uma realidade totalmente diferente Sair daqui do Recife, da agitação do, do Recife ir para um, uma zona do interior Viver numa, numa comunidade indígena Algo que eu nunca teria imaginado E é muito interessante você ver as nuances e as mudanças do, Da prática pedagógica desses, dessas duas instituições Por se tratar de uma universidade puramente indígena Onde todos os professores eles são indígenas onde os estudantes são indígenas. Então, você vê uma, uma prática pedagógica diferenciada. Por exemplo, lá tem, uma, tem muita importância o conhecimento tradicional. Os, os líderes, as autoridades indígenas, os, os chefes de povos, os chefes de, de comunidades, eles têm voz dentro da, da diretoria da, da universidade. Então, a diretoria ela é formada pelo reitor, é formada por alguns outros representantes de cursos, os diretores de, de curso e tal, que serão os nossos coordenadores, e também por representantes e autoridades da comunidade indígena, porque dentro do, do projeto pedagógico deles, é obrigatório alinhar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional. Então, tudo que é produzido dentro da universidade é repassado para a comunidade, seja através de projetos, de extensão, seja através de dos TCCs deles, sejam através de, de, de feiras de, de ciências. Então, são diversas formas que a universidade ela vem criando estratégias para estar tá divulgando o conhecimento produzido pelos estudantes e professores indígenas. Então, é uma coisa que eu achei bastante interessante e que eu acho que o IFL poderia estar tá incorporando também, que são esses próprios estudantes indígenas de licenciaturas que estão sendo formadas dentro do IFPE e que o IFPE deveria estar absorvendo esses próprios, esses próprios concluintes, esses próprios estudantes e tá, e tá sempre é, renovando os seus, os seus modelos é, metodológicos, para estar tá trazendo essa visão também, não somente do, do professor, do estudante não indígena, sobre o que ele pensa, sobre o que ele pesquisa ser a realidade indígena, mas trazendo o próprio indígena, o próprio, a própria pessoa ali da do, do povo, para estar tá ocupando esse espaço de docente, para estar tá ocupando esse espaço administrativo, de diretor, de, de Proeste, de Propesc e etc., para estar tá ali gerindo também e estar tá fazendo esse... Como é que eu poderia dizer? Essa troca de conhecimentos, também, né, está articulando não somente o, o não indígena com o indígena. Então, seria mais nesse, nesse sentido também. Nossa, parece <risos> quanto tempo lá na Unibol, Miralina? Eu passei dois meses, mas que pareceu um ano. Que massa, isso foi quando? Eu fui no finalzinho de, de outubro, eu fui metade de outubro de 2019 e voltei em metade de dezembro de 2019. Que ótimo. Passei dois ah, meses eu... lá executando um projeto de extensão, que, no caso, a minha pesquisa foi justamente sobre saúde ambiental no, no, no campus. Então, eu pude estar observando como se dá a saúde ambiental lá dentro do campus e analisando tanto conhecimentos tradicionais como conhecimentos científicos, como eles têm articulado isso para promover a saúde ambiental. E eles têm feito um trabalho bastante interessante, tanto com o reaproveitamento de, de águas residuárias, com, com questão de, de resíduos sólidos também. Então, é uma coisa bastante interessante também que o IFPE poderia estar fazendo o mesmo aqui, articulando comunidade e universidade. Que massa, que você deixa a bem, bem interessante, mesmo super rica. É, e te ouvindo falar, eu me pergunto assim, o que é que... Quais seriam, assim, as alternativas, por exemplo, que, que já passaram pela tua cabeça, Marcela, para a gente suprir um pouco essa, essa distância, né? Estreitar um pouco, assim, a, a, o campus pesqueiro, por exemplo, está lá inserido próximo da, da, da, dos povos chukuru, da terra dos povos, do território do povo chukuru. Quais seriam, assim, as possibilidades de a gente conseguir estreitar essas relações e, e garantir que uma verdadeira inclusão, assim, Tu já pensou sobre isso? O que é que vem na tua mente? Assim? Sim, a gente já fez algumas discussões enquanto estudantes, e até de forma superficial, com a própria direção, que é super aberta, a professora Valdemir é super aberta às questões. É, acredito que a primeira, e a que mais me incomoda, né, é essa questão mesmo do, dos PPCs dos cursos. Eu acho que tem que se pensar é, em alguma forma de trazer essa abordagem. É, o curso de enfermagem conseguiu, acho que há dois anos atrás, inserir já uma... Dentro de uma disciplina, seria a temática dentro da emenda, emenda de uma disciplina. Então, acho que os demais cursos também, iniciar fazendo isso, porque, de certa forma, vai acabar fazendo essa, essa aproximação, né? Acredito que também, é, observando agora as falas, de João Paulo, de Felipe, eu acompanho João Paulo nas redes, fico até babando ele dizendo que queria ser aluna dele, porque fico vendo, de fato, é, as metodologias que ele utiliza em sala. Então, acho que seria interessante essa troca entre os próprios professores. O é... professor Marcos Valença, que Mirella citou, eu conheço, Uma vez ou outra ele está conversando comigo, me convidando para evento, essas coisas, e realmente ele aborda a temática e, e se, se dedica a isso. Então, acredito que o próprio IFPE fazer essa troca entre esses próprios professores, é, onde os que já têm experiência mostrando que é possível, acredito que despertaria também nesse sentido. E acredito que esse caminho que, que tem seguido, né, a gente tem, tem avançado muito, como eu já falei, a, a gente precisa reconhecer isso também, o IFPE enquanto instituição tem avançado muito nesse, nesse sentido, dessas relações com os povos tradicionais, e a gente não pode deixar que essas relações, elas se percam, né? Seguir nessa trilha e, sobretudo, manter o diálogo com os povos, com as lideranças, escutar as demandas, porque a partir desse diálogo, essas construções, elas vão, vão surgindo. Assim como surgiu aqui, através das inquietações, a gente veio construindo, então acredito que o caminho é seguir. Acho que a gente não pode se acomodar de que, ah, está tudo bem, está perfeito, o ifpe é, oferece cota no vestibular, dá a condição para você estar tá lá dentro, mas precisa dar a condição para que você se forme, esteja apto a atuar dentro do, do seu território, que você tenha essa, essa visão de mundo, e não só aquela de terminar um curso técnico ou, ou superior e ser um profissional daquela área de uma forma muito seca, né? muito, muito superficial, sem se deter ao mundo que está ali à sua volta. Então, acredito que são esses caminhos, são próximos passos que a gente precisa trilhar. Eu tô saindo agora e eu fiz muita cobrança né, dos estudantes que ficam, porque, como eu falei, alguns eu acho que eles se sentem acomodados na condição. E uma coisa que, quando eu estive dentro do IEF esse período, uma coisa que eu me preocupei também, não foi só com terminar o meu curso e ter um diploma, mas eu sempre me preocupei também com a comunidade com os outros jovens da comunidade, pensar a estratégia de como eles poderiam estar entrando dentro do instituto. E aí acho que foi nesse sentido que avançamos muito, porque eram as prioridades. Então, já que a gente conseguiu abrir essas portas, precisamos agora avançar ainda mais nesse sentido. E eu acredito que é possível, é muito possível. A gente tem experiência a gente tem excelentes profissionais, eu não tenho dúvida disso. Acho que só falta mesmo alguém é, cutucar, né? Dar aquele empurrãozinho ela chamada, olha, vamos fazer e tal, e eu acredito que também tem pessoas aí, João Paulo é um dos que pode estar fazendo isso, a Edivânia que sempre está aí na luta, tantos os professores. Então, acho que os caminhos a ser trilhados são esses daqui para frente. É, destacando também aqui que tinha uma, tinha ou tem, eu acho, uma especialização voltada para pós tradicionais sendo discutida, eu não sei como se encontra nesse período de, de pandemia, como ficou as discussões, porque eu iniciei mas participando das discussões, mas devido a muita coisa que eu estava envolvida e também essa questão de fim de curso, eu acabei me desligando da, da comissão, mas já é um passo desses. Acredito que a gente está perguntando como fazer. Acredito que é um passo muito importante se essa especialização de fato conseguir sair. E ela estava sendo pensada junto com os povos tradicionais. Os povos tradicionais estavam participando do, da formulação do PPC, do, do curso, né? Então, assim, é um avanço grande, considero um, um grande avanço. E também, assim, eu já ouvi por bastidores alguns cursos mesmo voltados para a questão né, dos povos tradicionais, pensando mais na realidade deles. Então, acredito que a gente está caminhando para isso e estamos no caminho certo. Massa, eu acho que a grande a grande chave agora talvez seja como pensar, né, em como multiplicar é, iniciativas, e sala de aula como a de Felipe, como a de João Paulo que trouxeram aqui como exemplo e, e pensar em estratégias de transformar isso numa prática institucional e não individual, né, João Paulo? Acho que o caminho é por aí mais ou menos. O que, é que tu acha disso? Sim, eu penso, eu penso nesse contexto mesmo que a Marcela está trazendo. Né? É, Para mim é de muito, muita alegria quando eu escuto uma pessoa que nunca foi minha, minha estudante, né, que nunca esteve comigo em sala de aula, e sendo uma pessoa como a Marcela fala, que gostaria de ter sido a minha aluna, é um sinal de que se eu não sou o melhor professor do mundo, eu estou pelo menos tentando chegar no caminho certo. Não consigo acreditar que eu cheguei nele porque eu não posso fazer um balanço da minha carreira que é muito curta. Assim como a do Felipe, eu sou professor do Instituto Federal há quatro anos. E assim, mas assim, eu acho que passa por isso, sabe? O que Marcela trouxe, a palavra do culto cão, é, tem que ter um movimento institucional mesmo, da gente fazer um, uma, um movimento de aproximação mesmo, de sensibilização. Eu, Felipe, eu me permiti, na verdade, eu me permiti sensibilizar por muitas coisas que o IFPE fazem. Só que ainda estamos em, em um caminho, em um momento de estruturação dessas coisas. A gente está tendo aí, como a Marcela falou, essa, essa especialização que está para ser aprovada, né? foi aprovada pelo Consul, e aí é uma especialização voltada para a discussão intercultural de indígena quilombola, ou seja, ela trata, é, ela pregencia o debate é, para discussão de determinadas situações dos povos. Ela ensina você a tratar, a, a pedagogizar os conhecimentos voltados para a realidade dos povos, indígena, quilombola, é, os povos ciganos, enfim, os povos que fazem parte da nossa realidade. Então, como é que a gente faz uma especialização como essa? A gente vê que o IFPE procurou fazer um movimento muito importante, né, que foi chamar as pessoas que fazem parte desses grupos sociais para discutir essa especialização, porque poderia simplesmente chamar um grupo de notáveis e botar para conversar, mas não. O IFP fez um movimento de procurar quem está lá, quem está lá nos lugares, para que aquela percepção que aquela pessoa tem na sua vida enquanto liderança daquele contexto populacional possa se fazer, por exemplo. Aí eu acho assim que tem que ser, Felipe. Um, um movimento que parta muito de nós professores. Nós professores, nós servidores, precisamos estar atentos à missão do IFPE é, dentro da institucionalidade, sabe? Nós não, não podemos, e eu digo não podemos mesmo, e é independente de cenário político adverso ou não, é, ficar apenas uh, no nosso lugar de ser professor que dá aula de educação física ensinando menino sobre o esporte, o jogo, a luta, a ginástica e tchau. Não. Da mesma forma como o, como o Felipe aí falou, né? a gente tem que construir uma geografia considerando a, a, a geografia indígena, a, a geografia dos outros povos. Então, como esses povos, eles nos permitem observar o lugar dos povos componentes curriculares que nós estamos à frente. E aí, é, eu vi uma coisa muito importante na fala do Felipe, que disse respeito e que acabou me trazendo à tona. Né? Muitas vezes, quando a gente está lidando com um conteúdo, ou com uma abordagem de conteúdo né, nessa no campo da, da discussão sobre os nossos povos originários, a gente usa uma palavra que é errada, que é precisamos resgatar determinadas situações, precisamos resgatar é, a importância do debate indígena não gente a gente não precisa resgatar nada porque quando a gente trata do resgate a gente acaba por querer fazer uma discussão idealizada da vida das pessoas muitas vezes quando a gente vê é, a vida de uma pessoa de uma pessoa que é que é um indígena ou uma indígena nos contextos em que se vive hoje a gente quando fala em resgatar cultura a gente está olhando para a cultura do outro com os nossos olhos e dizendo que tem que ser do jeito que a gente acha que é. E aí, muitas vezes, esse jeito que a gente acha que é é uma concepção em que aquela pessoa não tem que ter acesso a nada. Não. A função do IFPE não é inclusive, não é resgatar nada. É dar voz a essas pessoas. É possibilitar, nem dar voz, porque voz elas têm. Eu cometi um erro agora. Mas possibilitar com que a voz dessas pessoas sejam ouvidos pelas nossas instituições. E aí há a função do Instituto Federal enquanto uma casa de educação que não se preocupa apenas com a transmissão de conteúdos intramuros, é observar esse lugar dessas pessoas que vêm de fora e entender o lugar delas aqui dentro de nós. Comentando a fala de João Paulo, né? Quando ele fala sobre, quando a gente fala sobre a especialização e aí eu cito, né? Que estava sendo construída em coletivo com as comunidades tradicionais, e ele reforça, é, na primeira reunião da especialização, nem reunião, foi uma reunião, mas não foi voltada para especialização, foi ainda na gestão de Anália, e aí ela fez o convite a Edvânia, o professor Zé Carlos, que na época era diretor do campus Garanhuns, porque era um campus que abordava muito a temática, e do campus pesqueiro foi o professor Valdemir, e ela me convidou enquanto estudante. Então, assim, nessa reunião que a gente teve outras discussões, ela trouxe a proposta da especialização e o PPC ele tava praticamente pronto, sendo que essa especialização ela era parecida com uma que foi oferecida pelo IF Sertão e algumas pessoas aqui da comunidade fizeram essa do IF Sertão e relatavam justamente essa dificuldade que eu relatei, que o João Paulo relatou, de ser uma especialização ofertada para apóstolos tradicionais, que não abordava a temática de uma forma que fosse contribuir na prática dessas pessoas. Então, eu falei isso para a Anália, na época, eu disse, ó, oh, a proposta, ela é magnífica, porém, eu acho que o projeto pedagógico do curso, ele tem que ser adequado à realidade. E aí, ela se abriu para essa proposta, e aí, como sugestão, como eu disse no início, eu estava, mas aí eu repassei a a demanda para uma pessoa daqui que fazia parte do Conselho de Professores Indígenas de Pernambuco, que já tem tido uma experiência com a outra especialização do if Sertão e que poderia ver os pontos a melhorar. Então, assim, quando o João Paulo fala essa, essa parte né de, de escutar, de construir com os postos tradicionais, porque estava pronto, poderia simplesmente o, o IEF ter aberto o edital para a especialização e ia estar tá acontecendo, mas teve essa preocupação, esse olhar de ouvir os postos tradicionais e as necessidades de fato para essa especialização. Então, assim, eu considero isso uma coisa, assim, ímpar, uma atitude né, ímpar do, do IFPE nesse sentido de dialogar de fato com os povos e acho que o caminho é esse. Massa, é interessante, eu ouvi assim como, na verdade, não... as coisas Parecem ser um pouco mais simples do que parece, né? Na busca pelo caminho, assim, não tem nenhum grande mistério. Essa coisa da, da escuta, do pensamento estratégico, institucional, é, para além da, das iniciativas práticas dos professores de sala de aula, né, Filipe? É, eu queria entender, assim, sua tua opinião também em relação a isso, como é que tu vê, assim, quais são as possibilidades dentro de FPE da gente estar tá ampliando essa inclusão. Hum, eu penso. É, por onde Marcela, João Paulo e Mirelle também, né, já falaram. Penso que da mesma forma que a presença indígena nos nossos espaços, elas dão um certo saculejo, assim, nas pessoas, né? então, tem o um exemplo aí de, do Abril Indígena de 2019, então, três estudantes, chucuru, foram lá, auditório lotado, 11h30 da manhã, que é a hora que o povo já está correndo para o refeitório, mas todo mundo lá, atento, um jovem para jovem falando é, isso para mim já dá um já tem dado né um, um saculejo assim nas percepções do, dos nossos estudantes nas sensibilidades é, da mesma forma que isso tem acontecido né, ou que também a gente tem, tem tido a possibilidade de visitar os territórios né pisar no chão sagrado seja no na Assembleia já fomos com ônibus de estudante, seja no Seminário de Educação do Campo, que também foi feito em Território Xucuru. É, por outro lado, eu acho que a gente precisa também, e aí estão sendo apontados alguns caminhos aqui pelos colegas, é, se somar, então, nessa luta, né, entender os povos indígenas como povos de luta, a gente não entra numa Assembleia, a Assembleia é um momento de abertura desses povos para a gente, temos que entender assim, já teve momentos de, é, de fechamento mesmo, é, de conflitos muito mais exacerbados, é, como estamos é, voltando a um período de extrema, é, de extremo conflito, né, em cenário nacional, e isso vai se revelar, então, a gente, quando a gente entra, penso assim, quando a gente cria esses vínculos que estão sendo falados aqui, a gente tem que entender que é, que é um campo de luta, é um campo de pessoas, de guerreiros e guerreiras, né? Acho que essa percepção tem que estar nas nossas... É, tem que, temos que ter esses cuidados. E agradeço aí, então, a Marcela, eu acho que quando ela aponta para esse caminho de, de confluência entre o que... entre as demandas, né, e, e, e, e as lutas indígenas, e também os nossos fazeres na... É, na escola, eu fico, me coloco mesmo, eu acho que a gente tem que servir, né, nós somos servidores, e a gente tem que, de alguma maneira, servir a esses espaços, a esses territórios, a esses povos. Então, onde, onde puder acontecer essa confluência, eu me coloco aí com todo cuidado, claro, porque é, pior do que não falar sobre essa temática é falar besteira, então eu acho que a gente também vai com, com todos os cuidados, mas é, entendendo esse caminho aí como sendo o que melhor a gente pode fazer no nosso fazer como professor. E, para isso, só mais um ponto que eu queria acrescentar, que é preciso, então, fortalecer os instrumentos internos, porque se é um campo de luta, é um campo de luta interna também. Então, eu saí do NEABI no ano passado, não é porque eu quis sair do NEABI, né? é porque a direção fez um movimento de redefinição dos membros do NEABI, sem passar pela, é, pela convocação de um debate entre o nosso grupo, que era um grupo é, bastante atuante, né, digo sem medo de errar, um dos mais atuantes do IFPE, e aí a, essa redefinição de equipe, ela foi feita à revelia desse grupo que já se encontrava. Então, é, eu preciso também de instrumentos que me protejam né, é, nesse, nessa luta, vamos falar assim. Acho que é isso, é isso que eu teria a dizer. Valeu aí, gente. Massa, bem interessante. E aí, eu ouvindo vocês falando assim, né, dessa perspectiva de das possibilidades, caminhos que a gente tem assim, para seguir de luta, fui pensando muito também assim, como o que já tem, né, o que já conseguimos avançar até agora, é, tem alguma revelação já, de fato, né, já, já, já é, ainda que ainda tenhamos muitos a crescer, já tem a sua importância, né, e eu fico pensando nisso que a Mirelle falou, assim, da trajetória de, dela, que vem da formação em assistente social, e que no IFPE ela vai ter contato isso a partir de professores, a partir do intercâmbio, e eu queria ouvir um pouquinho, Mirelle, assim, de como isso fez diferença na, na tua trajetória, assim, de formação profissional mesmo, qual a diferença que isso vai fazer para você, enquanto profissional, ter tido, mesmo como um estudante é, é, não indígena, ter tido contato direto com essa a, a, com esse atravessamento dessa perspectiva indígena, é, mesmo antes da do intercâmbio, mas com os professores que você falou, que tem uma cadeira específica sobre isso dentro da gestão ambiental, e principalmente depois de ter vivido essa experiência lá na Bolívia, né? É, pensando assim qual profissional você é e quanto deve dar sua formação profissional a esse conhecimento, né? Essa experiência com o IFPE é, como eu costumo dizer assim aos meus colegas, aos meus professores ela mudou a minha perspectiva sobre, sobre diversos pontos é, em relação à, à temática indígena eu posso dizer que ela veio quebrar alguns paradigmas, algumas coisas, alguns velhos preconceitos que a gente tem. É, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a gente não tem preconceitos, porque a nossa sociedade é formada é, com velhos preconceitos que são que são aprendidos desde a escola, é, na escola, no ensino médio. A gente não tem um debate grande sobre a questão indígena. A gente estuda os povos indígenas. É, no descobrimento do Brasil, depois parece que eles sumiram. A gente não tem mais esse debate. É como se fosse só uma mitologia. Então, eu tinha esse incômodo dentro de mim, porque eu via as reportagens, eu acompanhava, eu lia. Eu gosto de acompanhar essa questão da temática indígena e sentia falta disso na minha formação. Como é que eu, assistente social, poderia estar atuando dentro do, de um ambiente de saúde, dentro da assistência social, com a garantia de direitos, e, ser, e, e em um momento, ter um usuário indígena e eu não saber é, o que fazer, eu não saber da sua realidade, fazer digamos um encaminhamento errado e ele acabar perdendo o direito porque a minha formação foi precária. Então, isso me incomodava. E eu acabei migrando diária, acabei indo para a gestão ambiental porque eu pensava que eu deveria complementar a minha formação. E eu acabei me encontrando mais nesse curso por incrível que pareça, é, os professores, o próprio instituto em si, os servidores, que vem debatendo essa questão étnico-racial, não somente do negro, mas também do indígena, e de comunidades tradicionais também, quilombolas, é, indígenas e etc. Isso veio abrindo a minha mente para outras demandas, outras lutas que muitas vezes são invisibilizadas pelas instituições de ensino. É, muitas vezes a gente está mais acostumado a debater aquilo que a gente vive. Eu aqui no centro do Recife, é, alguns também e tal, que estão mais acostumados com essa vivência urbana, com essa vivência de, de alguns debates que a gente que é do, do urbano não conhece do rural. Então, a gente acaba, às vezes, ficando meio, meio alienado do debate do MST, do debate... Do, da luta indígena, do movimento quilombola. Então, o IFPL veio abrir a minha mente, não só a minha, mas de diversos colegas também, para essa questão, para esses debates que acabaram emergindo na, na formação profissional. Então, hoje eu sei que eu sou uma profissional mais capacitada para estar tá debatendo esses outros temas, para estar tá debatendo é, é, novos direitos, para estar tá debatendo... É, o acesso e a garantia de direitos desses povos e tá fazendo a minha parte dentro dessa luta é, essa luta indígena não é eu posso dizer que não é o meu lugar de fala eu não sou indígena é, eu não poderia aqui estar tá falando com tanta propriedade como a Marcela fala eu estou aqui mais para admirar a fala dela e dos colegas que já estão nessa luta aí há bastante tempo mais do que eu então eu sou muito grata ao IFPE por isso e o que eu puder fazer para na minha trajetória eu poder estar tá acompanhando e seguindo com, com esses estudos, seguindo com essa luta, eu vou estar tá fazendo. E dentro do, do que você perguntou em relação ao Nibol, ela realmente mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de educação também. Veio trazendo um novo modelo educacional, uma nova metodologia ativa, que, vê, que vai estar tá incorporando o científico e o tradicional, e que um conhecimento não subjuga o outro, mas que eles conversam entre si, trazendo um novo tipo de conhecimento. Isso que é o mais interessante. Você está vendo uma questão agroecológica dentro do, de uma disciplina de ecologia, no meu curso, é totalmente diferente de você estar tá lá no campo, vendo como, como um agricultor tradicional, ele planta aquilo e ele bota a semente numa profundidade certa que vai germinar. Nem com muita água, nem com pouca água. Então, é um conhecimento que ele adquiriu e que foi repassado para ele por seus, por seus pais, por seus avós, e que ele não precisou estar sentado numa cadeira de universidade para aprender isso, coisas que muitas vezes eu tinha dificuldade de aprender porque era só leitura e que ele aprendeu na vivência. Então, eu pude articular esse conhecimento teórico do IFPE com o prático da Unibol e isso acabou enriquecendo bastante a minha formação profissional. Tudo isso incluído com o debate da temática indígena, que acabou abrindo a minha visão para diversos outros temas. Que massa. Muito bom. Muito bom ver isso, ver esse relato de experiência. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a fala de cada um de vocês. Eu acho que foi muito rico. A gente tem um documento aqui muito importante. Queria saudar mais uma vez a Coordenação de Políticas Inclusivas pela iniciativa. Eu acho que esse Abril Indígena, a gente está fazendo Abril Indígena de 2021, mas já ficar aí por um tempo para para ser escutado e para que a gente possa estar sempre atentos, né? Atentos à questão indígena dentro da nossa instituição. Parabéns pela trajetória de vocês, assim, e obrigado por compartilhar ela, ela aqui com a gente. Queria ouvir assim essa despedida de cada um, Mirelle. É, bom, gente, depois desse debate tão rico, né? Eu queria somente agradecer a, ao convite, agradecer a vocês. É, a Marcela, eu não conhecia ela, mas eu já acompanhava um pouquinho da trajetória dela, de, de outros eventos que ela sempre participa e eu achava bastante interessante e eu já tive essa oportunidade de conhecê-la, muito prazer Marcela, é, fico muito, muito entusiasmada com esse seu debate aí e eu acho bastante interessante esse esse empenho que você tem tá defendendo o seu povo defendendo a sua história defendendo a sua identidade eu acho que isso é é muito interessante Fico muito feliz de conhecer o João e o Felipe também que são docentes que estão empenhados nessa nessa luta aí também eu acho que se mais professores podem assim eu acho que o IFB decola não tem não tem limites entendeu é, eu acho que seria bastante interessante assim também tá pensando não só nos discentes, mas também nos próprios docentes e está fazendo uma capacitação com, com os outros professores, está reunindo aí uma equipe, um, o NEAB talvez está pensando nisso, eu, eu não sei como, como o NEAB funciona, mas está fazendo uma capacitação com os professores mesmo, com, com essas temáticas que muitas vezes são invisibilizadas, está formando não só um núcleo de estudos, mas que capacita, capacitações periódicas que os professores pudessem estar sendo treinados em é, metodologias mais ativas e procedimentos pedagógicos que fossem mais alternativos àquele velho conhecimento ocidental e que pudesse estar sendo pensado outras maneiras de, de fazer educação no Brasil, entendeu? E com novas temáticas e estar tá fugindo dessa, desses velhos conceitos já que a gente já está tão acostumado e está vendo novas coisas, inclusive essa questão das comunidades tradicionais, questões de MST, questões de é, LGBT, LGBTQIA+. Todas essas outras questões também que são muito importantes e que muitas vezes são invisibilizadas dentro de uma instituição de ensino. Então, eu sou muito grata a todos vocês e ao IFPE. Massa, obrigado, Mirelle é. e Marcela. É, também agradecer pelo convite, por terem lembrado de mim. É dizer que estou sempre à disposição, agradecer também pelos elogios né, de Mirelle. E assim, é, acredito que é minha missão, é, já que eu ocupo esses espaços, poder fazer essa fala em relação ao meu povo. Acredito que para que eu ocupasse esses espaços, antes de mim tivemos muitas percas e é missão. E parabenizar o IFPE pelo evento, né, pela continuidade do evento e o Abril Indígena sempre vindo inovando, né? Ano passado a gente foi o primeiro evento virtual do IFPE e esse ano é esse primeiro modelo de, de podcast então, deixar um abraço a todos vocês foi um prazer ter esse momento com vocês é, professor João Paulo, mais uma vez é, pela primeira vez, né? Assim, a gente trocando experiência em um evento, mas já acompanho o Felipe não conhecia então, assim, agradecer a vocês que pós pandemia o território está de portas abertas, venham Beber da Fonte. É isso, obrigada. Obrigado, Marcela. João Paulo, agradeço muito também a presença aqui. Alô, Felipe, Marcela, Mirelli, é, Felipe. Gostaria muito de agradecer né a, a todos vocês, a todas vocês, pela, pela oportunidade de conversar. Um momento de conversa como esse, para além de expor para as outras pessoas aquilo que nós pensamos a respeito de um determinado assunto, ele é muito importante porque ele demonstra a nossa identidade pedagógica enquanto professores para nós mesmos. À medida em que você escuta um feedback, aí reiterando a fala que eu fiz anteriormente a respeito de Marcela, apontando um movimento de reconhecimento daquilo que eu faço, para mim é muito importante. A gente muitas vezes é, acaba se julgando, né? nós nos julgamos em função de resultados apresentados em sala de aula, em função de Enem, em função de de relação de ensino e aprendizagem focado no que a avaliação formal aponta, mas esquecemos a avaliação informal. Quando eu digo informal, é num contexto como esse, de um estudante que nunca foi minha aluna reconhecer a importância daquilo que eu faço. Isso, para mim, não tem tamanho, eu não posso mensurar isso e, sobretudo, não consigo agradecer da maneira merecida. É, agradecer né, ao Instituto Federal de Pernambuco pela oportunidade de me de escuta. É de suma importância a gente saber que estamos em uma instituição que nos dá apoio para que nós possamos ser professores, mas, antes de tudo, pessoas melhores, é, e esperar né, que nos próximos momentos nós possamos estar é, dentro de, de uma outra realidade e que possamos, é, como o Marcelo disse, poder beber das pontas um dos outros, né? poder fazer debates em loco, é, trazendo aquilo que nós reconhecemos como importante na nossa formação, na nossa prática, na nossa vivência e no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E aí é isso, gente. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade que vocês estão dando aí para a gente trocar essa ideia e que venham novos momentos né, de reafirmação dessa nossa identidade enquanto professores, enquanto sujeitos institucionais preocupados com o atendimento à realidade de diversas pessoas. Obrigado mesmo. Valeu, João. Felipe, até a próxima. Até. É, mandar um abraço para todos e todas que viabilizaram essa, essa conversa. É Laura, que está aí caladinha, mas dando um, um apoio moral e tudo mais. Felipe, que nos provocou aí, nos instigou nessa conversa. João Paulo, é, não conhecia... Já conheço João Paulo de outros rolês virtuais, especialmente, mas não conhecia a experiência dele mais no chão da escola. Mirelle também, uma experiência muito interessante. E aí eu acho muito bom quando um estudante diz assim, mudou, o rumo da minha vida, né? porque eu acho que a, a escola, apesar de tudo, também pode fazer isso, né? e Marcela, por ter trazido aí, já, já tinha escutado Marcela, outras, outras falas dela, mas nunca tinha conversado, né? então ela abrir, assim, a, é. as portas do, do território, e fazer esse, trazer esse, um pouco desse território, dessa vivência que ela nos traz aqui, é, excelente. Então, um grande abraço, é, firmes na luta e axé. É isso, gente. É, foi muito bonita a conversa de hoje, assim, isso, Mirelle, Marcela, João Felipe, muito obrigado mesmo por essa troca. Eu poderia passar, assim, horas e horas ouvindo vocês falarem, e me emocionei, me inspirei, me motivei e espero que esse podcast ele reverbere aí o IFPE. de ter aqui uma certa diversidade, né? Cada, cada, cada pessoa, cada convidado aqui vem de um campo diferente, né? A gente tem campo Recife, Pesqueira, Belo Jardim, Garanhuns. O IFPE são 16 campos, mas a diretoria de educação à distância, que tem polos espalhados pelo todo o estado. Então, assim, é uma, é uma quantidade muito grande de comunidades que a gente atende uma pluralidade enorme de sujeitos né, envolvidos. Então, a gente tem que estar sempre atento e disposto a conversar para entender como, como fazer, de fato, essa inclusão. É, queria, só para terminar, é, ler aqui rapidamente a missão, relembrar, né? A missão da instituição do FPR que é promover a educação profissional, científica e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a prática cidadã e inclusiva de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. É isso, né? É, eu acho que é, o abriu Indígena e iniciativas como essas, todas que vocês relataram aqui observaram, e observaram, e propostas que fizeram proposições futuras, elas estão todas dentro da missão da instituição. E aí, queria agradecer a você que está ouvindo aí a gente e, e convidar todos todos assim, para engajar é, nessas lutas, né? E, e a PEL é uma instituição pública em cima, né? Então, ela pertence a todos nós e, e, e cada